What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês e estou aqui na presença do inigualável Amigo Gringo! O um prazer estar aqui, Junior. Obrigado pelo convite para o seu canal. Eu que agradeço, Sérgio. Fala um pouquinho do seu canal. Ah, amigo Gringo cristãos. é um canal que eu moro em Nova York. Eu faço vídeos sobre Nova York, sobre diferentes culturais entre americanos e brasileiros. E tem muitas diferentes culturais. Como não? Como entender esses gringos esquisitos? E também a gente fala de inglês. Sempre em cada vídeo tem algo de inglês lá também. Os primeiros canais... Que eu, que eu comecei a assistir no YouTube foi o seu, certo? legal. Então, eu tô aqui me sentindo lisonjeado. você se tem um fã aqui, não segue o Seth no YouTube, Instagram, porque aqui qualidade é garantida. garantida. Vai na minha que você brilha. E hoje hum? no quadro... <risos> so, hoje no quadro Cante Direito, você vai aprender a cantar e também a interpretar a canção New York, New York. Isso, só que <risos> cuidado com os ouvidos, que eu não canto muito bem. Uhum, e vou eu. tentar fazer tudo o possível Para não estragar os, Todos os copos de vidro Que tem na sua casa Start spreading the news I'm today I want to... I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to dessa canção, certo? Olha, é provavelmente é a música mais emblemática de Nova York, porque não é só que é Frank Sinatra, ele é famoso, a voz dele, como a voz minha, é muito bonita, <risos> Sim. É, mas representa a ideia de Nova York uma pessoa que começa numa cidadezinha do interior ou em outro país e tem um sonho de fazer algo na sua profissão ou algo, sei lá, uhum. viver uma vida diferente ir até New York, onde tudo é possível Sim. então, esse cara é, que está na cidade dele no começo e fala, start spreading the news, spreading the news. I'm leaving today uhum. é, espalha notícia, por aí eu estou saindo indo embora, tchau, estou indo para Nova York estou vazando e e isso acontece, isso é muito comum. Provavelmente naquela época era um pouco mais comum espalhar a notícia não por Facebook, Sim. mas por, sei lá, mandar uma carta para os amigos é, convidando para um despedido, sei lá. Uhum. É, mas é isso que acontecia, numa cidade pequena as pessoas falavam, ah, Nova York, não sei. E tinha esse cara que, não, eu vou sair dessa cidade, eu vou para a grande cidade, eu vou virar famoso ou vou virar um sucesso, vou virar rico no, no Wall Street e vai. E, uh, e depois todo mundo fica lá, tipo, o que, que aconteceu com o Júnior? Ele foi para Nova York É meio assim, sim. ainda é assim hoje. Sim, sim. É, as pessoas no Brasil querem ir para Nova York as pessoas em outras partes dos Estados Unidos, e não tem que ser para ganhar dinheiro e ficar rico. Também pode ser você um pouco diferente na sua cidade. Você, sei lá, você é bem de esquerda, ou cidade de é direita, uh, ou você é gay, sua cidade não é muito amigável, é, amigável não, com, com a homossexualidade, com ou qualquer coisa de diferente. Só que você é de direita, e todo mundo é de esquerda, não vá para Nova York. Porque é uma cidade mais de democratas do que é, de republicanos. Ah, tem mais democratas. Isso não é dizer nada da política do Brasil, esquerda e direita. É uma coisa diferente, não venha comentar, é, comentar nada, blá blá blá. Depois, a próxima parte da canção, ele diz assim... Ah, um, if I, can make, if I there, can make it there, I'll make it anywhere. Cê, right. se eu, sei lá tiver sucesso lá, se eu ficar, se isso me der bem, se se me der bem, bem lá em Nova, Nova York, pode me dar uh -huh. bem em qualquer lugar. Qualquer se eu se tiver sucesso em Nova York, eu vou ser um sucesso em qualquer lugar porque uh -huh. Nova York é o, mais, o lugar mais difícil. Ou era na né? época, sei lá, se agora é, é, é sei lá, é. Paris, ou sabe? Não sei. <risos> Mas a ideia é isso. Se você é um sucesso em Nova York, você é um sucesso no lugar mais difícil do mundo, com mais concorrência. Você é músico. Você quer ir para Nova York, vai ter mais mil músicos lá do mundo inteiro. Uh, e você tem vai ter que ganhar nessa, nessa concorrência para, para para ter sucesso, né? Sim. E em qualquer outro lugar, uma cidade menor, sim, não, são só 10 pessoas lá que são músicas, ou 20 ou 30. Mas em Nova York vai ser o melhor... As, os, <risos> em Nova York vai ser os melhores músicos do mundo. E você, se você make it there, right. you can make it anywhere. anywhere. It's up to you, uh -huh. New York, New York. É mas it's up to you significa você que escolhe. você ele é está que dizendo, é, é Nova York que vai decidir. Uh -huh. É meu fate, né? Como falar isso? É meu, meu destino. Meu destino. Nova York vai decidir. E nota que Nova York, New York, New York. Por que duas vezes? Hum, hum. talvez porque ele quer empatizar na canção? É, New York, é, é parte e hum. é isso. Mas também, a gente fala New York, New York, no endereço postal, por quê? Porque Nova York é cidade hum. e é estado. É estado mesmo. Estado. É a Rio Janeiro, RJ. RJ. São, Paulo, São Paulo, SP. SP. SP. New Sim. York, N.Y. Uh -huh. New York, New York. Very ah, nice. então uma forma de dizer ah, não é que tem New York em outro lugar. Ah, tem Nova York em Maranhão. Acabei de chegar em Nova York e eu trouxe até o meu passaporte. Precisa de passaporte para entrar aqui? Não. A Nova Sim. York do Maranhão não precisa. A gente provou aqui que a gente consegue realmente aprender a é, inglês, palavras, frases, expressões com música, assim, né? Quem é que? E também com essa música aprender da cultura, porque Exato. a cultura de Nova York está dentro dessa dessa música. Uh -huh. E você que quer saber mais sobre Nova York, quer conhecer mais dicas, curiosidades, o canal do Amigo Gringo é perfeito pra você. Especialmente se você quer é saber um pouquinho, não deve fazer joinha em Nova York. Olha okay? só, não sei o que. Ir lá. Vai ter que ir lá assistir e não, não vou falar. E aproveitando, lá no canal do Amigo Gringo, eu estarei lá junto com o Seth. Tem vídeo com música também, você vai ter que saber. Vai ter que ir lá pra saber qual música que a gente vai cantar agora. Né, Seth? Ou seja, se ficar com saudade da minha voz, pode ir lá e ouvir de novo. Brincadeira, eu não vou cantar no outro. Like nesse vídeo. Pra que, Seth? Pra que Tem que dar like? Para ficar feliz. That's right. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nos nossos canais. E nos vemos lá no canal do Seth. Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se todos... See you around! around. Bye! Garoto! Vamos <risos> fazer.